Então estamos aqui nós mais uma vez mostrando um serviço, serviço mais ou menos corriqueiro. Isso daí você mulher já viu acontecer. Praticamente acontece em todos. Se ainda não aconteceu fica tranquila vai acontecer, certo? Aqui onde era um elástico perdeu essa elasticidade. O que nós vamos fazer é muito simples nós vamos desmontar isso daqui e já previamente combinado com a dona, nós vamos eliminar esse elástico que está praticamente só para estragar. Você conhece isso daqui, né? Isso daqui é um desmontador de costura. Eu não conhecia até alguns anos atrás, quando uma aluna veio do Rio de Janeiro. Aliás, um abraço para ela. Dizer que eu lembro o nome, não lembro não. Quantas pessoas já passaram aqui quantas vieram do Rio de Janeiro. Aliás, tem uma que tá para chegar agora dia 26 e vindo do Rio. Mas uh, com o desmontador de costura não é puxando, você empurra que a lâminazinha tá aqui, ó, dentro da da curva. Você vai desmontando hum mais um pouco aqui eu vou desmontar esse daqui e o outro nós vamos colocar a musiquinha para tocar e acelerar você já viu como é que faz, não precisa ficar vendo como fazer os dois certo? Então. Tá aqui, você deixa guardadinho, vamos desmontar o outro, aí desmontar o outro, nós vamos desmontar mais rapidinho, aí já a partir de agora vamos acelerar. Então, agora que nós desmontamos, vamos pegar um material. O material que nós vamos colocar aqui não é elástico, certo? Já está combinado. Vamos procurar alguma coisa com uma cor parecida. Se não, parecido com essa cor aqui. Só um momento e a gente volta. Gente, nós voltamos. Aqui, se você observar, tem tira de diversas cores. Com várias texturas. Olha que bonitinha essa daqui. Isso tudo serve também para fazer sandálias. Certo? Você encontra com relativa facilidade no braz. No braz ali, você olha para isso. Que coisa discreta. Fazer uma sandália masculina pro o camarada sair com as duas cores. Fica, fica show, fica gato. Aí, mas por acaso, como eu preciso de pouco, isso daqui tá até meio detonado aqui. Eu vou usar esse daqui. Gente, deixa eu dar uma olhada ali no WhatsApp. Que às vezes é até você que viu esse número e tá tentando me ligar já, né? Então, só um momento, a gente já volta. Então, gente, no meio daquele monte de tiro, eu já escolhemos esse daqui já disse, não vai ter elasticidade aqui, mais ou menos dobrei dá para conferir, certo? aí já um pique aqui por quê? porque aí eu não preciso medir novamente eu vou e já corto aqui Deixo esse separado aqui, volto lá na metade. Aqui nós temos, nós vamos colocar a fivela aqui. consegue ver vamos aproximar hum. opa sem abuso também certo esse é um vazador charneira. Charneira são os vazadores que não são redondos porque nós temos É, vários vazadores redondos vários tamanhos esse daqui por exemplo é o número um mas temos também charneira nesse formato que vai fazer o furo assim para que nós coloquemos a fivela Aqui, certo, nós vamos colocar o pino da fivela aqui. estamos aqui... Por enquanto vamos deixar aqui, assim... Vamos pegar o outro... Se tem alguma parte que você perdeu, que você não conseguiu compreender... Pega, manda nos comentários aí embaixo, vou fazer o possível para responder, a gente sempre responde quando a pessoa precisa, quando ela tem uma dúvida, quem já mandou sabe disso. Estão quase prontos para serem colocados aqui. Poderíamos colocar elástico? Poderíamos. Mas o combinado com a dona é que não colocaríamos elástico dessa feita. Tá ok? Na verdade não é nem desse lado. É desse lado aqui. Daqui a pouco a gente está voltando. Então lá vamos nós. Passa a cola, você passa a cola primeiro na parte exterior, nesse caso aqui você passa nos dois, vamos passar aqui no meio, deixar aberto secando. E aqui vamos em partes. Primeiro, vamos passar. Só aqui. She's vamos deixar secar um pouquinho a gente já monta alguns minutos depois vamos nós outra vez ah, juntamos aqui certo, vamos ver é isso aqui, juntamos observe que a fivela tem um lado velhinha ela poderia ser trocada mas é esse lado aqui então ela vai ser colocada assim agora nós vamos passar a cola mais uma vez para prender essa parte aqui a outra essa outra nem parece que é do mesmo sapato tá novinho em perfeito estado Agora vamos colar aqui. Já voltamos. Hum, já secou. Aqui você pode costurar a mão ou a máquina. provável que passar a máquina fica mais rápido certo? basicamente é isso daqui agora o que falta é só pespontar tá certo? então nós temos mais um par de sapatos prontos para entregar pra cliente pelo menos quase né Eu não vou falar a respeito da qualidade desses sapatos, não. Quando você olha aqui embaixo, e vê escrito Made in Brazil, pelo menos é uma chance que você tem de estar tá mandando imposto para o governo. Mas é isso aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, e gostou, elogie, dê o seu joinha, nós precisamos fortalecer com o seu joinha, se você não gostou, o jeito é colocar que não gostou, se você tem alguma coisa para contribuir, quer elogiar, quer mandar uma bronca, manda bala, até a próxima, falou, obrigado